isso aqui não, isso aqui você pode andar com ela correndo se você quiser, ó. você colocou ela na posição aqui você pode andar rápido, não tem problema nenhum e outra, se causa uma virar para trás aqui ó. é só você andar para frente que ela desvira vai tocar nas varas cara. aí eu falei cara de novo no vídeo você entendeu? Você tem, que, você tem que andar junto com ela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 Nós vamos encerrar esse vídeo e desejar aos amigos um bom dia e que Deus abençoe a todos.